Fala galera, beleza? Eu sou Maicon Gomes seja bem-vindo ao meu canal. E eu vou estar tá fazendo um vídeo aqui hoje explicando o meu set de pandeiro no samba de preta, que é o projeto de samba que a gente faz aqui em Vitória, toda quarta-feira na Telema. E temos saído para tocar em alguns bares, alguns lugares, eventos também. E aí a galera tem comentado bastante sobre o som do pandeiro. O som do pandeiro presente, forte, grave. E eu resolvi fazer uma explicação sobre o set, o que, é que eu estou usando... É, o que que tá rolando para ter esse pandeiro, né? Esse pandeiro grandão, grave e tal. Aqui é o seguinte, ó. Esse microfone aqui que eu uso no meu pandeiro. pegar aqui. Deixa eu focar aqui para vocês. Esse microfone aqui que eu uso no meu pandeiro é uma cápsula de microfone dinâmico. Eu tirei a cápsula do microfone, soldei um fio, coloquei aqui um fiozinho, coloquei um haste para acoplar ele no pandeiro. Ele fica assim embaixo do pandeiro e aí ele vai mais ou menos ali no meio do pandeiro e pega o som. Esse cabo ele vai passar direto aonde? Onde que está o pulo do gato? Naquele cara lá, ó. o equalizador, amarelinho. Eu não estou usando esse pré, o pré eu uso na voz de Elane. No pandeiro eu uso só o equalizador. O amarelo, esse aqui. Ó. Por quê? Ele sai do microfone, esse microfonezinho aqui, o som, vai para o equalizador, sai do equalizador e vai para a mesa de som. Ali, o que, que eu faço para ter o pandeiro, o som do pandeiro cheio, grave, bonito? Eu faço o seguinte, eu tiro as frequências médias dele, porque sobra bastante, deixo só o agudinho lá da ponta, Tiro um pouco do grave em 200 Hz, porque é onde embola o som, e dou um pouquinho só de grave no 100 Hz, que é onde dá o pandeiro grandão, aquele grave grande, presente, aquela força toda, parece que tem um surdo tocando. A galera sempre fala, ah, parece que tem um surdo tocando junto com vocês, mas não tem. O que dá esse som de surdo, além do afinar o pandeiro mais grave, aqueles 100 Hz ali, um pouquinho só, não é muita coisa não. E o que deixa o som mais bonito? Entendeu? E agora eu vou fazer aqui, vou tocar aqui para vocês verem como é que fica o som do pandeiro.